Doença, então, significa densidade, significa baixas frequências, frequências abaixo né, de 200 Hz. Agora nós vamos para a frequência da coragem, aí a brincadeira começa. 200 Hz é a frequência da coragem que tem a ver com a frequência da verdade. Né? A frequência da coragem é exatamente quando a gente percebe que espiritualidade é transformação. Você começa a saltar as bengalas, você começa a assumir a responsabilidade pela sua vida, entende? Então você começa a ter coragem de dizer, não, eu não quero mais viver nessa miséria humana, doente a vida toda, reclamando da vida, sendo vítima. Chega disso, aí você aí né, você começa a perceber, não, isso, isso não faz sentido, não, a, a, viver não pode ser tão miserável assim. O deve ter coisas melhores do que eu estou vivenciando. Então, você precisa identificar quais são os padrões emocionais que estão travando a sua vida. Então, a frequência está ligada exatamente à frequência predominante das suas emoções dominantes. Então, a doença é exatamente... Aí ela vai ser uma pista para você olhar para isso, para você olhar para essa causa, para você limpar esse programa para que você possa elevar a sua frequência. Então, assim, são muitos fatores. As doenças não são um fator só são vários fatores, então a gente precisa, o autoconhecimento vai, perceber, vai permitir eu olhar para mim mesmo, para o programa e começar a, a sair da programação, né? Então, assim, a, a primeira coisa que eu diria para vocês, não olhe para a doença, né? A doença é apenas um, é um, é um, é um orientador, né? De você ol, olhar para você, né?